Salve, salve, canal Mega Hit, sai de na voz Como eu posso dizer e expressar pra você, pra revelar a força do seu verdadeiro poder Você pode e consegue alcançar o infinito Treinando e vencendo, a habilidade é o requisito Confie em você, conquiste o que tem almejado Você é bem mais que isso, não é um fracassado Não deixe o rei e a fúria, domina seu sentimento Tenha foco e frieza e controle seu pensamento Não pense que a derrota que te fez perder troféu Tirará a sua chance de chegar além do céu Sua determinação será testada todo tempo treine teu temperamento e terás teu talento Sendo sereno e sábio, supere seu oponente Então você brilhará como uma estrela cadente, sonhe e conquiste. Pois você pode ir além, pois vai cedo ou mais tarde o Broly lendário Eu vim aqui só pra cantar uma bela canção e te fazer acreditar. Tenha fé, irmão, não é só os outros que sempre serão bons. Confie em você mesmo, pois sei que você tem o um bom. Sonho, que te prossiga, talento sobrenatural. Imagine o Bruno te narrando seu nome lá no Mundial, não importa se o aqui condomínio perfeito, você será sempre o crack Parece que o universo inteiro conspira e você só aspira Que quer evoluir enquanto aleatórios que erram a mira Te fazem pensar e quando tá, desistir, Mas além esperar, te continue a seguir Acredito em você e não Cristo por vir Sua vitória é definida pelo seu agir Entenda os iniciantes, eles também tem treinado Só não baixe a cabeça pra aquele troll aloprado AFKs atrasados que sempre ficam parados Farão com que você seja sempre star player coroado Não deixe se abater quando o Wi-Fi se vai Sei que você é um vencedor e de tudo se sobressai Com o tempo você completa o caminho de troféus E perceberá que você também chegou além do céu Então sai dessa deprê e corra logo pra vitória Pois tudo será história da sua bela trajetória Pois o ranking do Brawl Stars pode ser seu Acredite em seu poder, você mais do que mereceu não, então Vim aqui só pra cantar uma bela canção Vim te fazer acreditar, tenha fé, irmão não. Eu mesmo, pois sei que cê tem o dom, tão e Lute prossiga, talento sobrenatural. Imagina o Bruno Cache narrando seu nome oh um mundial. Não importa estilo de jogo, você é defesa ou ataque, Condomínio perfeito, você será sempre o craque. É, você será sempre o craque. Acredite em você, pois você vai vencer.